Pessoal, eu tô aqui com a diretora Vera da escola aqui de Laranjeiras. Vera, apresenta para nós um pouquinho e para a deputada Beatriz um pouco da reforma que foi feita. Certo. Então, Daniel, é, a gente está né, muito feliz porque você pode ver nem né, aqui a rampa, né? Foi uma das coisas assim que a gente pedia muito para estar tá sendo reformada, né? E graças a Deus a gente tem uma rampa de acesso para as nossas crianças, a troca do portão, ah, né? Tá. Uhum. E o muro, né? No caso ali é um muro que no caso é de outras pessoas, né? Da casa do lado, só que se assim, doaram para nós a pintura do muro, aram o muro e aqui os muros também foram todos pintados. Foi feita a cobertura também? Foi feita também. a cobertura da quadra. Né? Isso mesmo. E aí agora? E agora vamos caminhando aqui. Teve aqui a troca das maçanetas, Essa maçaneta estava estragada, uhum. foi trocada. Os vidros, alguns quebrados também. Ah, estragados. tá. Teve troca dos vidros também. Uhum. Tá legal. Troca do puxador, dos vidros que estavam quebrados. Aí tem aqui as salas, Isso. né? Isso, as salas de aula aonde foi trocado os forros, né? Foi trocado o fogo. E deformou a parte de baixo ali, porque o quarto não estava, né? Mas Ótimo. a parte do porta giz foi trocado Certo. Certo. E foi essa... essa sala, e quantas salas foi essa? Mais uma. São duas salas, né? Duas que foram salas. Essa porta foi trocada, né? Certo. Estava assim, em condições assim. estava legal, não né? estava Sim. Bebedouro. Ah, não tinha bebedouro. Não tinha, a gente Bom. tinha só uma pequena pia aqui, né? Nossa, potes né? E, era e assim, água é um... filtrada? Isso. Tá, o que mais? E agora, almoxarifada, a gente não tinha almoxarifada na escola. Ah, foi feito e esse almoxarifado? Foi... Ele já existia um banheiro, né? Foi banheiro que foi trocado. Ah, que legal. Foi tá. feito com almoxarifada. Tá legal. E daí? E iam queriam tirar, né? Fazer só a parede, mas ótimo. Se transformar. Aproveitou e virou a yes. O Que mais? Banheiro. Tá bom. A é, aqui era um banheiro masculino. Aqui tinha um banheiro, Isso. não tem mais. Isso, esse banheiro foi tirado, se transformou em um corredor. Uhum. E agora os banheiros novos, né? O banheiro é. feminino. Isso aqui já foi tudo com recurso da deputada, né? Sim. Ah, que bom. Esses banheiros aqui, né? Isso. Ah, que beleza. O banheiro das meninas, né? Esse é das meninas. o banheiro masculino. Esse é o masculino. Isso, aqui o. Um... Aqui nós temos o banheiro para deficiente. Ah, que é. ótimo. Então, deu para fazer três banheiros? Deu fazer três banheiros. Ah. Um Sim. Um ah, que maravilha. Isso. Que maravilha. Que maravilha. Tá, então esse aqui corredor também... aqui nem tinha, né? Não, isso aqui foi é feito. Não né? tinha. Ah, tá aqui, essa janela, nem que foi abertura. Depois a gente vai estar entrando ali. Ah, tá. Né? Onde é onde era uma sala de aula, se transformou agora em secretaria. Não ah, tinha essa janela, era uma parede, né? Entendi. E depois foi aberta nessa né, janela. E o que, que é isso aqui? Esse... Ah, é o filtro? É, é o, o filtro. filtro. Isso. Tá legal. Que mais? Aí, vindo aqui nós temos. Mais dois banheiros. Foram feitos mais Foram dois, dois feitos banheiros. Agora. Ah, deve, tá, estar trancado, já, né? deve estar trancado. Gente. Deve estar trancado, Também recurso deputada. Isso Aqui é uma sala de aula. Ah, que serve legal. Com Isso foi construído também com recursos. Ai, não. tá vendo, Beatriz? É que não dá pra ver, essa aqui deve estar trancado, né? É, não trancado. Mas tudo bem. Aqui o no nome da escola, a gente fez que atrancando a ponta tá... Legal. Aqui, Aqui a parte de trás. Isso. Tinha um portão que ficava aberto diariamente. Aí, por segurança das crianças, trocou o portão fechar. também. É, Nossa, na poxa, verdade, que nem que... trocou. Foi pintado. Né? Foi refeito. Isso. Beleza. Ai, que bom. E aí, agora a secretaria, né? Agora a secretaria. Beatriz, não deu para você estar aqui com a gente, mas a gente está fazendo questão de poder mostrar um pouquinho como é que tá. Com certeza, não só mostrar, mas agradecer também, né, Daniel? Ah, Deus abençoe. Essa iniciativa né, dela que muito que contribuiu né, para a melhoria do nosso ambiente. E que bom. Nossa, melhorou é. demais, da conta. Demais. A cozinha, quer dar uma olhada na cozinha? Ah, cozinha. A Sim. cozinha também foi reformada. Isso, a cozinha foi trocada a pia, né, Nossa, que era uma que pia muito feita. Foi aberta uma janela porque era Não acredito que não gosto. tinha janela. Nossa, não. que delícia que ficou. E tem a vista para toda a turma comendo. <risos> que gostoso. Uhum. Que legal. Tem a vista que bom. Maravilha. E aqui, né? Para terminar. Isso. Aqui também foi colocado piso, né? Ah, não era lembro. piso, era um cimento É verdade, rústico, é verdade. Né? E também foi colocado essa, essa bancada, né, para ser lanche para as crianças. Ótimo. No Nosso super gostoso. Hein? Isso. Puxa, foi levantada uma parede lá no fundo que era aberto, ah, né, que dava acesso para a rua e a gente tinha o um problema de às vezes alguém querer olhar para dentro da escola e acabava tumultuando as crianças. Entendi. Então a gente já tem Organizou. mais privacidade. A porta lá também foi colocada, Ah, né? ah sim, essa porta isso, aí era essa porta era direto. Isso aqui era direto, então, que né? Isso, era direto. Ah, Só tinha uma moletinha muito pequena. Entendi. Aí tem esse acesso aqui também. Que Maravilha. Isso. E as atividades da criançada. Que isso, projeto meio ambiente. Da educação infantil. Isso. Professora Andriele. Depois que você viu as maquetes também. Ah, que bonito. Eu vi ali. uns brinquedos aqui, né? Os brinquedos desse eu fiz. Esse é o. é a educação infantil de 4 anos. 4 anos. São Sueli. É bom que dá para fazer um teatrinho, Isso, né? Isso, um teatro. Aqui tem o palco e a casinha movendo a casinha, em vez de mover o boneco. Isso. E aqui, então, finalmente, Vera... A secretaria, né? Então, aqui era uma sala. Isso, era uma sala de aula, a gente não tinha espaço. E agora, graças à expansão... Os... Isso, para receber os professores, os pais, né? Um ambiente onde a gente possa fazer uma reunião. A gente sabe do sigilo que tem que ter nas reuniões, Sim. né? As reuniões eram feitas nos prefeitos.